Olá a todos, este é o seu canal Só Vendo, seu canal favorito da internet. Uma crença comum entre os marinheiros, que todo navio é na verdade uma criatura viva. Hoje vamos dar uma olhada, em alguns momentos engraçados com barcos, seja bem-vindo a bordo. Antes deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. É interessante porque esses gansos parecem ter encontrado algo especial nessa lancha ou é apenas dando um oi para um amigo. Essa garota só queria pegar o barco para viajar. Esse cara provavelmente não vai ganhar a competição. Esse cara pensa que seu carro é realmente um grande barco, mas tudo depende do seu ponto de vista. Você está tirando um cochilo na popa do seu barco, mas de repente surge um navio em sua direção para atrapalhar seu sono. Como sabemos, existem dezenas de maneiras de pescar, mas não há tantas maneiras de dirigir um barco. Esse cara usa o remo amarrado às pernas, para pilotar o barco. O motor sumiu. Alguém para esse navio. Quem teria pensado que este estúpido anel de borracha causaria tantos problemas? Felizmente, tudo acaba bem. Luckily, e o anel it all ends well. And the ring doesn't even pop. Estourou. Esse é o único inconveniente de navegar no inverno. Parecia que seria apenas uma colisão simples, que acabou virando uma tragédia. Obrigado, encontro vocês em breve, até a próxima!